a gente sempre recomenda que, que se façam estudos tá o arquiteto é uma figura ali que que precisa fazer avaliações né é difícil você ter por exemplo um catálogo que que tenha tudo né? o mercado e assim mais notícias para vocês tá a gente não vai ter menos tecnologia daqui para frente não a gente vai ter mais vai precisar de mais arquitetos do que do que hoje né o mercado de tecnologia está crescendo né Algumas coisas mais é, chão de fábrica ali, testes, até desenvolvimento, né? Eu estava vendo os algoritmos aí, inteligências artificiais programando, né? Então, algumas coisas mais básicas, né? Tendem a cada vez mais ser, automaticamente, já serem construídas ali. Só que, assim, <risos> imagina a quantidade de inteligências artificiais que desenvolvem, que haverão aí no, no futuro, né? E junto com isso, não só isso, né? A gente vai começar a ter robótica, drones, carros dirigindo sozinho. e Assim, não, não vai diminuir, vai aumentar a complexidade, né? Vão ter tecnologias muito diferentes e o papel do arquiteto aí vai ser fundamental para poder fazer as coisas todas se conectarem. Então, assim, sempre a gente vai ter problemas... De, de tecnologias que a gente vai pô, peraí, será que existe alguma coisa parecida? Será que é, eu consigo né, reaproveitar alguma coisa que já existe ou preciso construir do zero? essa E, assim, algumas vezes a gente já direcionou aqui para ferramentas que existem várias no mercado e a gente chegou e falou, não, o melhor é construir para você. Por quê? Premissas. Ele tinha premissas ali de custos, né? O preço era é, que ia se pagar... Por exemplo, um dos casos que a gente teve, segurança, né, um ferramental de, de SSO ali que eles precisavam. É, a empresa, ela ia ter, tem, né, é, milhões ali de, de usuários. Se você não construísse ou não partisse para alguma coisa open source, né, para autenticação, é, ia ficar muito caro. Né? O preço da autenticação ali talvez é, comprometesse o negócio daquela empresa. Então, são escolhas, né, e você vai avaliar, legal, existe quem faz, quanto custa? Né? Esse custo vai aumentando à medida que eu vou tendo mais usuários, ou com o passar do tempo vai valer a pena? Né? Ou será que é melhor eu fazer uma <risos> para poder compensar esse é, crescimento que eu vou ter com o passar do tempo? Então, são pontos que, só um estudo, não tem outro jeito, tá? É difícil, alguns aceleradores existem, né? mas só com estudo e, e com a visão das suas premissas claras, isso é o mais importante, que você consegue tomar uma decisão. Tá? Vocês ouviram eu falando muito disso, mas se você não tem insumos para você tomar a sua decisão, né? não adianta você putz, ter um acelerador que for, você não vai acertar, vai errar. Tá? E acontece. Acontece coisas é, incríveis, né? Ninguém pensa, por exemplo, pensa no preço ali para contratar a ferramenta, na licença tal, mas o que, que essa ferramenta aí consome de infraestrutura? De rede, etc. Ah, ninguém sabe, é um modelo on-premises, ou que você tem que instalar na sua cloud ali. Caramba, na hora é que você ver a conta que chega, né, utópica. Então, muito, tem que tomar muito cuidado com essas coisas. Às vezes você vai numa linha de e para o Open Source achando que vai economizar, economia uma banana, né? Porque para manter ali, né, a, aquela ferramenta, muitas vezes o profissional que vai trabalhar no, no Open Source cobra muito mais caro. E aí só a mão de, o custo, né, com a mão de obra é mais alto do que sei lá, contratar como um serviço ou contratar uma ferramenta fechada. Então tem que se tomar muito cuidado <risos> com as escolhas, tá? O estudo é sempre o caminho mais é, acertado, tá?